Fala seus doideira, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem nesta segunda-feira Friorenta aqui no Sudeste, no dia 5 de agosto de 2019, deixando a data registrada, porque isso é muito importante Já que, como nós vimos aí no outro vídeo de Gênesis, em que falávamos sobre Gênesis dos 14. Cap escritos na bomba sagrada, não há datas, não há números, não há registros de local e nem de nada. Então, deixando aqui neste vídeo, nós estamos no Brasil, na América do Sul, no dia 5 de agosto de 2019, pós Cristo, ou seja, depois de Cristo. Legal isso, né? <risos> Bom, aquele vídeo de Gênesis, né, do capítulo 1 até o capítulo 20 foi muito legal, eu recebi no meu WhatsApp, no meu e-mail, muitas mensagens, algumas pessoas acharam o vídeo muito legal, outras pessoas me deram bastante porrada, falaram que eu era maluco e não sei o que, meu, mas aqui é um canal pra maluco, velho, é um canal pra doido. Aliás, se você se considera um doido... Um cara assim que é fora do padrão, o seu lugar é aqui, então inscreva-se no canal e aproveite para dar um joinha neste vídeo, porque eu também acho que será um vídeo merecedor de um belo de um joinha seu. Bom, cheia cheio de enrolação, vamos continuar com a nossa brilba digital, e eu também tenho aqui uma brilba é, de papel, certo? Porque a gente vai fazer umas comparações entre um e outro, e vamos ver que... Versões e versões e versões e milhares de versões da Bíblia Foram publicadas de milhares e milhares e milhares de jeitos diferentes Então como que nós vamos realmente chegar a uma conclusão Se cada um conta uma coisa, não é verdade? Bom, eu, no mesmo direito de que os outros contaram as coisas do jeito deles Caio-me aqui perante vós para vos contar as coisas do jeito que eu tô entendendo. E eu tô lendo um outro livro muito legal, que depois eu vou... Depois que eu acabar de ler o livro, é claro, né? Eu vou recomendar esse livro para você ler, que com certeza vai te fazer muito bem e que tem a ver com esses assuntos aqui que nós estamos tratando nesta série de vídeos até a gente chegar no, na última linha do Apocalipse, cara. É claro que depois a gente vai aí fazer comparações com outros livros, outros estudos e blá, blá, blá. Mas isso é coisa lá para frente. Bueno, continuando os nossos aí vamos lá a gente parou em Gênesis 22, 22. então vamos só retomar para a gente se ligar a qualquer parada só e Deus os abençoou dizendo isso sobre os animais tá que Deus havia criado frutificai e, e multiplicai-vos e enchei as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra e foi a tarde lá e Deus disse produz a terra alma vivente conforme a sua espécie gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie, assim foi. Isso aqui é muito curioso, muito interessante, cara, porque, veja bem, e disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, feras, etc. Ora, eu me lembro, quando eu era criança, a gente frequentava a igreja Batista, e lá o padre... Ele falava que os animais não tinham alma, que o único ser da terra foi o fi, o homem, né, criado à imagem e semelhança de Deus. Era o cara que tinha alma. Pô, não é o que está escrito aqui, não é? Aqui, pelo que eu tô entendendo, tá escrito aqui, Gênesis 24: Produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, ou seja, alma vivente. Deus criou, vamos supor, o, o, o boi, certo? E aí ele deu alma vivente para aquele boi, deu o fôlego da vida para ele, como também deu para o homem. Se nós, homens, seres humanos, temos alma vivente, por isso nós né, nos movimentamos, pensamos, e falamos e sentimos, os animais que também têm alma vivente, segundo consta aqui na Bíblia em Gênesis 24, também sentem, se movimentam, respiram e sentem amor, não é? E dor também. Então, talvez... Isso seja um ponto para reflexão, porque do mesmo jeito que nós sentimos, eles também sentem. E do mesmo jeito que nós somos animais, filhos de Deus, eles também são. Logo, eles são nossos irmãos, mas só que de tipo, espécies diferentes. Afinal, todos nós viemos de um único Criador, segundo consta aqui, né? Mas... Um pouquinho mais para frente, eis que surge uma nova questão. Bom, então vamos lá. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus disse: agora vem aqui a parte mais importante, em Gênesis 26, fala assim: ó, façamos, façamos. Do verbo fazer. Eu faço, tu faz, ele, ele faz. Nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Quando se diz aqui nesse verbo aqui, façamos, significa nós. Havia mais de uma pessoa fazendo, certo? E Deus se dirigiu a essas outras pessoas que estavam em torno dele. Quando ele disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, segundo eu estou entendendo aqui, Deus disse, Façamos o homem a nossa imagem. O que é isso? Tinha mais pessoas e eles estavam ali elaborando o plano de como criar o homem, certo? E o Deus, que era o chefão, ele falou, Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E os outros concordaram, Fala, ah, beleza. Conforme a nossa semelhança, então os outros que estavam com Deus ali na hora da criação do homem também eram parecidos, eram da mesma espécie, mas não eram iguais. Não eram todos, é, tipo assim, clones um do outro, saca? Muito parecidos. É como se fosse assim, tipo, eu, você, você é do jeito que você é e eu sou do jeito que eu sou, entendeu? Mas nós somos semelhantes e somos parecidos, mas não somos, não, não somos iguais, entendeu? Não é um ponto pra se pensar, cara. Eu acho que isso é um ponto para se pensar. Eu acho que era é um ponto muito legal para se pensar e estudar mais sobre isso daqui. Aí, assim, ó, só repetindo aqui tá para frisar bem assim. E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele, ou, ou domine ele, o homem, né, sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Tá. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Cara, aí já confundiu tudo, mano. Porque isso significa o seguinte? Veja bem. Deus criou o homem à sua imagem. E aí ele criou a mulher. O homem e a mulher. Tá aqui, ó. Ele criou aqui, ó. Em Gênesis 27. Deus o criou. Homem e mulher os criou. Cara, homem e mulher criou o homem ou seja, Deus havia entre Deus companheiros e companheiras, né? ou Deus criou o homem e a mulher, conforme a imagem deles, façamos conforme a nossa imagem e semelhança. Cara, tudo isso, certo, é, leva a uma coisa muito, muito louca, é, que pode sugerir que nós, seres humanos, somos realmente produto de alienígenas tá você pode achar que eu tô louco mas não tem problema porque eu já me assumi como louco mesmo é e que nós não somos realmente biológicos nós somos um organismo simbiótico um organismo que é biológico mas ao mesmo tempo ele é sintético saca então é por isso que nós somos do jeito que nós somos e mais pra frente cara quando chega ali na parte em que a eva come da fruta do bem e do mal É que fica mais louco o negócio, mano Porque eu vou chegar lá, eu vou chegar lá Aguenta, aguenta as pontas aí, cara Você tá vendo como, como a gente tem que pensar? E eu quero falar uma coisa, cara Uma coisa muito curiosa Que é o seguinte, esse livro que eu tô lendo? É, depois eu vou falar sobre ele, ainda não Vou fazer uma surpresa aqui Ele fala o seguinte, é uma autora, tá? Ele fala assim que muitos dos cristãos, ou evangélicos, ou seja lá quem for que se proponha a ler a Bíblia, não vai a fundo. Simplesmente pega e lê. É, versículo tal. Vamos pegar um versículo qualquer da, da, da Bíblia aqui de papel, vai. Por exemplo, vamos aqui pegar aqui... O que, que eu parei aqui? Can, cantar. Isaías, vai. Daqui eu vou ter que botar o, o aglinho, o aglinho, peraí. Isaías, olha assim, ó. A nação pecaminosa. Um. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás Ezequias, reis de Judá. Ah, esse versículo caiu para mim, então o que, que significa esse versículo? Oh, Deus, diga-me o que significa esse versículo e tal. Quer dizer, o cara, segundo essa autora que eu tô lendo aqui, que é uma estudiosa, assim, verossímil da Bíblia e da história do mundo, ela fala, certo, que você tem que investigar as palavras que você tem que procurar a geografia, procurar a história, procurar a origem de, de, de todas as palavras que você está lendo ali naquele versículo para você tentar entender qual é a mensagem que está sendo passada para você, meu. Senão, você não vai entender nada. E aí você não está fazendo o trabalho de entender o que Deus quer, quer comunicar para você e também não vai poder proferir e comunicar nada para ninguém se você não fizer um estudo aprofundado. Então o que a gente está tentando fazer aqui não é contenda, como disseram aí nos comentários. Aí, o tá querendo criar a treta, arrumar a treta. Não, mano. Tô tentando arrumar a treta. Eu tô tentando entender para quando alguém me perguntar, eu puder ter o um mínimo de noção daquilo que eu tô tentando entender para explicar. E o mais curioso é que eu fui só ler naquele livro lá que eu falei pra vocês agora. Depois... Isso que eu acabei de falar só foi depois que eu comecei a fazer esse tipo de trabalho aqui. Então não é uma coincidência, na minha opinião. Na, na minha opinião, tem coisas aí que estão, sabe, agindo a favor de que eu continue fazendo isso daqui. Eu recebi uma comida de rabo de um, um amigo meu, que ele fala, e eu acho que ele tá certo. Ele você lance as suas dúvidas, mas sem afirmar nada. Porque você também não pode afirmar nada se não tava lá. É verdade, eu não tava lá. Então eu achei isso certo e eu acatei a chamada de atenção dele, e eu vou lançar só as minhas dúvidas, mas eu não estou afirmando mais nada aqui, certo? Estou só lançando questionamentos, porque às vezes uma pessoa pode saber, e se ela souber, ela pode falar, escrever nos comentários e ajuda todo mundo a entender melhor as coisas. Bom, vamos continuar aqui para a gente acabar o Gênesis e depois entrar na, na, na, na, na formação da humanidade. Aí é louco, mano. Aí o bagulho é pira, velho. Aí você vai viajar <risos> nas ideias, mano. Bom, então vamos lá. É, é, e aí o que aconteceu? Ó, ó, ó, ó. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e encher a terra e sujeitai-a. Ou seja, dominar sobre tudo. Domine sobre tudo. Sobre todos os bichos e sobre todas as plantas e sobre tudo. Cara, o que isso significa? Subjulgue a terra. Ele deu poder para o homem. Aí entra um negócio muito louco, cara, de poder. Do verbo poder, eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, nós poderes, eles podem. E que você não pode confundir. Poder, que significa responsabilidade certo? Vamos supor um médico. Um médico, ele tem poder sobre a tua saúde, ou seja, ele tem uma responsabilidade de te salvar, de te manter vivo. Ele fez um juramento, o um juramento de Hipócrates. Eu não me lembro qual que é aqui, mas eu sei. E ele tem essa responsa. Mas ele não pode confundir isso com o autoritarismo, que é, uma, é a ignorância completa o autoritarismo é como se o cara recebesse uma responsabilidade e ele se sentisse ali no direito de a loucura dele permitir ele fazer o que ele quiser isso é autoritarismo a gente ouve muito aí falar ah, abuso de poder quer dizer o cara passou do limite da onde a função dele permite que ele vá e ali ele já transgrediu toda o bom todo o bom senso que envolve aquela responsabilidade que ele tem e o cara que faz isso é um idiota porque ele não conhece o próprio trabalho certo então quando Deus disse aqui ó sujeitai a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu será que era para a gente fazer tudo que a gente está fazendo destruindo todo o planeta ou será que era para a gente agir com mais responsabilidade sobre as coisas que Deus nos deu os mantimentos que Deus nos deu, que Deus nos deu a horta, eles, ele nos deu a vida para a gente comer, tipo assim, peixe, a ave, a, as, as, as alfaces, cenoura, etc e tal, Fé, isso daí está sujeito a você, mas está sujeito a você cuidar de tudo para que você se mantenha vivo, mas do jeito que a gente está fazendo, a gente está destruindo tudo, então nós estamos abusando da autoridade que nos foi dada, então vamos lá, 29. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser vos a para mantimento. Pronto, acabou, entendeu? Aí se você destrói o que você está comendo, mano, você joga fora os você não tem que comer. Aí você vai morrer, porque você depende daquilo lá para o teu corpo ficar vivo. Puta cara, isso é muito simples, né? é óbvio, né? Ficou, ficou, ficou claro isso daí, né? Ó, e a todo animal da terra e a toda ave dos céus e a todo réptil da terra em que há alma vivente, ou seja, nos répteis, nos gados, nos quadrúpedes, nos, nos paquidermes, em todas as coisas, há alma vivente. Isso está afirmado aqui. Então os animais têm alma sim. Você que é um protetor de animal, pode ir lá em Gênesis 30 que você vai encontrar isso daqui e colocar lá na, na, na tua ONG, né? Os animais também têm alma, Gênesis 30. Certo? Curtiu? Curtiu? Então dá, um, dá um joinha no vídeo aí. Toda erva verde será para mantimento. Porra, E assim foi. Você viu, eu não tô lendo, tá? Eu não li antes e tô fazendo uma análise depois. Eu tô lendo junto aqui contigo, entendeu? Por isso que tá ficando desse jeito. Tá ficando bem legal, tô achando aqui. Gênesis 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era bom e foi a tarde e manhã do sexto dia e vamos lá logo para o sétimo dia, assim os céus, a terra e todo o exército foram acabados. Ou seja, o que, que é um exército? Bom, segundo a definição do dicionário, um exército é um, uma porção de homens armados. Bom, mas aqui pode ser outra coisa, não sei. talvez então, é uma coisa para você pesquisar e colocar aí nos comentários. O que, que é o um exército de Deus? Ah, ah, cara, olha, olha, olha o que bateu aqui na minha cabeça agora. De repente um maluco, você resolveu ler lá, né? O exército de Deus e de todo o seu exército foi acabado. Aí ele resolveu criar as cruzadas, tipo assim, que saiu matando todo mundo. Então aí, em nome de Deus, mano. Olha que piração, né? Aí assim, e havendo Deus acabado no sétimo dia, a obra que fizera descansou no sétimo dia e toda a obra que tinha feito cessou, zerou, acabou. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Beleza. Mas a gente vai entrar, depois do próximo vídeo, na origem da humanidade, cara Essa parte é doida, velho Vocês têm que assistir esse próximo vídeo porque vai estar tá muito bom Assim eu espero, né? Mas só que para encerrar esse vídeo aqui, certo? Vocês viram quantas questões nós temos para ser, ser perguntada? Só em um pouquinho desse tamanho assim, da, da Bíblia? Quantas questões foram lançadas aqui que eu acho que você nunca se perguntou a respeito? Você só simplesmente chegou lá e leu blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá papagaiou o que estava escrito, sem se questionar, porque talvez alguém tenha enfiado na sua cabeça, não questionarás. Peraí, mas a gente está questionando. A gente está tentando se melhorar como pessoa. É isso que a gente está tentando fazer. Só aquele lance ali que a gente falou agora há pouco aqui, da autoridade, do autoritarismo, do poder que é, que é concedido a uma pessoa... Será que ela tem capacidade para exercer aquilo? Será? Você, você teria? de poder a uma pessoa e saberás quem ela é? Então, tudo isso são questões para gente, a pra gente estudar, discutir, conversar e tentar melhorar com pessoas, é, com pessoa e sem criar confusões, certo? Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui porque já ficou longo pra caramba esse vídeo aqui, tá? Cara, espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, dê um joinha, compartilha com um amigo teu. Não precisa, como eu falo agora aqui, esse não precisa você pegar e colocar em todas as suas redes sociais o vídeo. Não. Mas, por exemplo, você é um, um evangélico, vai, vamos dizer assim. Aí você ficou meio que pensando no que eu falei. Aí você vai pegar e vai falar, pô, eu vou mandar pro meu pastor isso aqui, pro pastor assistir o um vídeo e ele me falar o que, que ele achou do que o Yuri falou. E também escrever lá no comentário, lá no vídeo lá. Pronto, você já fez um trabalho enorme, cara. Porque uma compartilhada que você dá com um amigo seu, já ajuda pra caramba. E pra finalizar, eu falo assim, espalhai a palavra. Vamos espalhar essa palavra, certo? Porque talvez essa seja aí a sua, uma das suas funções espalhar a palavra. E talvez uma das minhas agora seja fazer esse tipo de coisa que a gente tá fazendo aqui, que é tentar entender. Vamos tentar entender, não é crime isso, certo? Pessoal, fiquem com Deus, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e nos vemos no próximo vídeo.